Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera, e hoje é o seguinte, sim, vocês estão vendo isso mesmo, mano O início de uma série aqui no canal, mano, acho que essa é a primeira série que eu faço no começo desse ano É, peraí, mas se bem que nós já estamos tá em maio, né, mas, enfim Essa vai ser a primeira série desse ano, a série que provavelmente vai ser a série com mais episódios do meu canal Porque minha série, acho que a série que teve mais episódios do meu canal foi Minecraft Asaga, que Foi a minha primeira série que era uma série especial pra mim, porém eu acabei perdendo o um mapa. E bom galera, nessa série meu objetivo é simplesmente fazer uma fazendinha é, aqui no Minecraft, beleza? Então é só isso mesmo que eu queria falar e não vamos rolar logo, bora pro vídeo, beleza? Roda aí a vinheta editor que sou eu mesmo. Eu vou começar aqui mano e eu coloquei balbono justamente para eu ter umas vantagenzinha porém aqui não tem nenhum cheat ativado só para deixar claro antes que alguém venha me perguntar você vai usar criativo nessa série é. o, o machado e a picareta e vamos quebrar é, eu quero pelo menos fazer umas coisas que nessa série que vai ser muito especial e mano é, eu tô jogando aqui numa versão meio bugada porque por exemplo eu quebro o bloco aí não sai o bloco certo sai demora um ano para sair ó tenho que quebrar de novo então vai ser assim mano, eu vou esperar o Minecraft, sei lá, trazer uma nova atualização pra ver se corrija esse bug E eu vou estar tá aí atualizando para essa nova versão e tá é, conseguindo aí tirar esse bug maldito Mas não é nada que atrapalhe aqui nossa jogatina Vou pegar aqui logo umas madeirinhas né, porque madeira é sempre importante no começo do jogo pra construir casa e eu acho que eu vou, provavelmente, mudar desse bioma, mano. Esse bioma aqui tem neve, eu não sei, mano. Acho que, tipo, fazenda é mais combinada com aqueles biomas normais do Minecraft, né? Porque, tipo, você... Olha aqui, por exemplo, esse aqui. Aqui eu plano tudo isso aqui fica praticamente bom pra você é, fazer uma fazenda, tá ligado? Acho que minha primeira casinha vai ser de terra mesmo, aqui embaixo. Porque aí todo mundo já sabe que esse é o início. Então, bora aqui cavar um buraquinho. Beleza, já acabei aqui, vai ser um pequenininho, Vou fazer aqui logo minha bancada de trabalho. Beleza, vamos colocar aqui, é, deixa eu, okay, eu tô falando que essa versão tá bugada, eu já tenho aqui minha picareta de pedra, de, de pedra se fosse, de terra, então vai que pegar agora é terra, bora achar aqui, já achei aqui terra, beleza, bora pegar aqui mano, calma aí, beleza, mano, demora um ano pra quebrar a pedra. Beleza, eu já terminei aqui de pegar alguns blocos de pedra. E agora, peraí, aí, deixa eu atacar minha... ah, tá em cima. Beleza. É, deixa eu aqui, beleza. peraí, aí, clica, aí. Foi. É, bora fazer aqui logo uma picareta de pedra para pegar mais rápido. Pera aí. Beleza. Espada. Aqui também. Beleza. Agora aqui um machado e uma pica... E uma, pera aí, uma pica não. eu falei, mano, tu é gay. Uma picareta aqui. Do para minerar aqui esse carvão, bora pegar ele aqui rapidão, mano, para fazer aqui meu bagulho. Porque eu quero fazer uns carvãozinhos aqui para deixar iluminado para não nascer monstro por aqui, mano. Mano, eu espero que essa série dure, porque eu não sei, velho. Eu acho que essa série pode durar e não durar o mesmo tempo. Então, vai do... depender muito de vocês. Eu não costumo muito a gravar esse tipo de série assim, porque eu tô acostumado nesses últimos meses. Eu tô acostumado a trazer tutoriais, porque tutorial eu acho que dá muito mais certo que série. Se a Série continua. Se você não gostar, vai assistir outro canal, valeu, mano. Eu tô preguiçoso de gravar outro tutorial. Beleza, galera, já peguei aqui umas madeirinhas aqui, mano, e agora eu vou tentar fazer... Galera, eu vou marcar aqui primeiro a minha casa, né, porque provavelmente eu vou esquecer toda hora, então bora fazer aqui só isso aqui, ó, fazer cringe, né, mas... Enfim, eu vou deixar aqui só uma portinha e... Aí, deixa eu fazer uma porta primeiro, vou fazer aqui uma porta. Da porta, mano, que vem três portas. Por que que eu vou querer três portas? Se fosse duas, tudo bem que tem tem gente tem YouTube que faz casa com duas portas, sim. Mas, mano, é muita porta mano. Então bora colocar aqui Aí, tá anoitecendo, mano Eu devia ter pegado comida Mas beleza, né, galera, esse vai ser o primeiro episódiozinho aqui da nossa série Vai ser um episódio meio curto Só pra começar a série daquele jeito Que vocês estão ligados que eu gosto de começar Que é um episódio curto Pra depois vir outros episódios mais longos Então muito obrigado você que assistiu até aqui Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve E é nóis, mano Espero vocês no próximo episódio Falou